A campanha do Agasalho 2020 da UFSM está de volta, e neste ano você pode fazer suas doações no dia 26 de maio, de manhã na Polifeira do Agricultor da Avenida Roraima e à tarde na antiga reitoria da UFSM. agasalhos, cobertores e calçados serão distribuídos aos moradores da Casa do Estudante Universitário, principalmente aos atendidos pelo benefício socioeconômico, refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, ao Hospital Universitário de Santa Maria, ao Lar de Miriam e às comunidades no entorno da Vila Brasil, em Santa Maria.